E aí, beleza? Meu nome é Renan e estamos apresentando Vivendo em São Paulo. No vídeo de hoje, galera, falaremos um pouco sobre o extremismo aqui em São Paulo, né? Então, envolve um pouco de futebol e política. Eu sei que são dois assuntos que, infelizmente, é, não se deve abordar, né? Não, deve, não se deve discutir. Mas eu decidi fazer esse vídeo porque, assim, se você está vindo para São Paulo, você meio que tem que se preparar, né? Um pouquinho pra entender como é, como funciona a nossa cidade Bom galera, vamos falar primeiro sobre futebol né? Eu quero que vocês entendam o seguinte Tem três times grandes aqui em São Paulo né? São Paulo, Corinthians e Palmeiras né? é... Bom, assim, tem, tem uma galera que sai né, no meio do jogo para quebrar tudo, pra né, bagunçar né? Então, bom, vou falar mais ou menos a região onde se encontra o maior número de corintianos e o maior número de palmeirenses aqui em São Paulo né? Bom, o estádio do, do Palmeiras, né, onde tem muito palmeirense, é na zona oeste né? Barra Funda, Lapa, Pompeia, né? até porque o clube do Palmeiras fica na Água Branca, né? Então se você é de outro time, eu assim, aconselho não aparecer muito com outra marca de time Né... Camiseta de outro time, andar naquela região é meio complicado né? Você pode arrumar a cabeça, arrumar treta com a galera de lá Quanto ao Corinthians galera, fica em Itaquera, no estádio do Corinthians Né... Então vale a mesma coisa tem corintiano que é de boa com os outros times, tem palmeirense que é de boa com outro time também. Né? Não vai ter briga, não vai ter encrenca. Às vezes só uma provocação de leve, uma brincadeirinha, mas nada demais. Mas a gente sabe que infelizmente tem né, galera fanática que sai pra quebrar tudo e não tá nem aí. Né? Nossa, esse pescoço tá vermelho, hein? Bom. É... então. Basicamente é isso, então vocês sabem onde ficam agora o maior número de Palmeirenses e corintianos. São Paulinos, a galera normalmente fica mais lá no Morumbi, né, porque tem o estádio do Morumbi que é de São Paulo. Então eu também aconselho, nosso, você é do corintiano, não vá pra lá, se você é santista, não, não vá pra lá usando camiseta, né. Às vezes, eu sei que a galera não faz por maldade, mas tem os extremistas, né, então tenha cuidado E agora vamos falar um pouco sobre o extremismo é, político, perdão, né, extremismo político Galera, cê vocês vão ouvir aqui em São Paulo várias expressões né? Eu não sei como funciona aí no estado de vocês ou na cidade de vocês, mas aqui eu sempre ouço isso né? A galera que é a favor do PSDB, né? PSDB, PMDB, a galera meio que chama de coxinha né? Que são os burgueses, eu não entendo porque muito bem esse termo, mas são chamados de coxinha né? E a galera que apoia o PT, entre outros né? partidos, é chamado de pão com mortadela né? Eu acho que o pão com mortadela se bobear... É mais popular mesmo no Brasil, né? não é só na região de São Paulo. Bom, o que vocês devem saber? Infelizmente, galera, é... não vou falar que é... É... vocês vão achar isso é... que nem a parte de futebol, sabe? Você acha o maior número de corintianos em Itaquera você acha o maior número de palmeirense lá na Barra Funda, na Zona Oeste. né? Itaquera Zona Leste. Infelizmente, a política meio que está dissipada, está né? espalhada aqui em São Paulo. Então, é, algumas, quando vocês estiverem andando assim em São Paulo, né, principalmente perto de universidades públicas, tomem cuidado para não ficar citando um pouco de política, porque tem dos dois. Né? Eu não vou falar exatamente aonde você vai encontrar mais a galera como o pessoal chama o pão com mortadela, ou a galera coxinha, né? Mas eu aconselho, assim, que não fale de política, assim... Não fale de política em si, andando na rua, assim, de São Paulo, livre, leve e solto. Né? Você pode arrumar a cabeça, né? principalmente nas regiões, como eu disse, né? de universidade pública, né? em serviço público também, ou se, tipo, você passar no hospital, ou uma delegacia de polícia, né? Não, não fique comentando muito sobre política que a galera aqui tá ficando bem radical, né? Então tome cuidado na hora de falar sobre política Futebol sempre, mas política tá, tá ficando bem extremista aqui, né? Religião, gente, é... Felizmente também é um pouco extremista, mas não tanto né? Eu acredito que não esteja assim tão extremista na região onde eu tô, tá, tá bem tranquilo até, né? Tem, tem centro de Umbanda por aqui, tem, tem igreja católica, evangélica, né? Então tem um pouquinho de cada coisa, mas não tá tão assim, né? Tão, tão extremo. Agora, infelizmente, futebol e política é uma coisa que acabou ficando bem extremista aqui em São Paulo. Bom, galera, é, esse vídeo assim, foi mais para dar um aviso né, mesmo né, para quem está vindo para São Paulo E para tomar cuidado né, com esses, esses pontos Eu sei que parece um pouco né, falar, pegar um vídeo para falar sobre isso né, Mas, às vezes, dependendo da cidade que a pessoa está vindo Dependendo do estado que a pessoa está vindo, não é tão, tão assim né, Tão extremo, às vezes Então, é mais um vídeo para alertar mesmo né? Quem mora em São Paulo, esse vídeo... Né? Não é novidade, mas para quem não está em São Paulo, esse vídeo serve como um alerta pedido até né? um pedido, pra... Pra... Então, pedido mesmo para as pessoas pararem né? Para ouvir também a minha opinião do outro Porque é... cada um enxerga o um mundo de um jeito diferente E se a gente unir duas visões sobre o mesmo mundo O mundo começa a ficar bom e igualitário para todos isso né? é uma opinião minha, lembrando que eu não sou corintiano, nem sou paulino, nem é, palmeirense. É, eu também não sou a favor ou contra o PT ou a favor ou contra o PSDB também. Eu acredito que, é, pelo menos em política, um bom político independente do partido, né? ele possa, pode, pode ser um bom político para todos independente do partido. E futebol, eu, não, eu curto, mas eu não, não perco meu tempo é, seguindo e lotando no time. Né? Se ele ganhar, tá bom, se não ganhar, tudo bem, não tem problema. É, lembrando que é uma visão minha, né? então é só para vocês terem ciência que eu não estou defendendo bandeira nenhuma, viu, gente? Eu defendo a minha bandeira e só. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem curtinho, né? bem, bem simplesinho, né? mais uma vez aqui no quintal da minha casa. E não esqueça de se inscrever no meu canal e dar aquele like que ajuda pra caramba. Bom, nos vemos na próxima e falou!